E aí, beleza? Meu nome é Renan e estamos apresentando Vivendo em São Paulo. Galera, olha, é... para não dar defasagem, né, eu decidi fazer esse vídeo curtinho, justificando por que esse vídeo não tem conteúdo nesse final de semana. Bom, primeiramente, Feliz Páscoa, né, Para quem comemora Páscoa, né, Para quem não comemora é um dia normal, mas aqui na minha família a gente comemora, nós somos católicos né então a gente comemora a páscoa por isso que a galera tá lá embaixo eu subi rapidinho pra fazer esse vídeo meio que justificando porque que não tem conteúdo hoje né ontem foi corrido e hoje a galera tá aqui comemorando a páscoa com a gente então por isso que eu não pude fazer nada né elaborar nenhum conteúdo nenhuma coisa pra eu poder mostrar pra vocês desculpa galera é, feriado assim Alguns feriados Quando cair de sábado e domingo vai ser um pouco complicado né? Eu vou tentar me programar Para poder é, Não deixar vocês sem conteúdo Bom, então era isso Que eu tinha para passar para vocês Eu agradeço de verdade né carinho, aqueles que têm acompanhado O meu canal E prometo que no final de semana que vem Vai ter um vídeo bem legal para vocês bom Fiquem na paz Tchau gente, até mais